Muito bem, gente, muito bem. Estamos de volta com você né? hoje trazendo uma biografia toda especial, né? É, de uma dupla de cantores é, que teve uma carreira curta, mas ficou marcada aí no Brasil, para sempre, né? no mundo evangélico. É, uma carreira que começou em 1967 e terminou aí é, com uma grande tragédia em 1976. Mas até hoje se lembra. Até hoje se lembra da famosa dupla Otoniel e Osiel, que louvava a Deus de coração e deixou aí uma grande saudade aí entre o povo de Deus, né? É, você já tá vendo aí as, as, as fotos, né? É, as fotos aí da dupla, é, inclusive eles gravaram o primeiro disco em 1967. Ó, já faz tempo, hein, gente? É, já faz muito tempo. Mas ainda é muito lembrado aí no meio do um povo evangélico, aí Você pensa que o pessoal esqueceu, não esquece, não esquece jamais, né? É, porque hoje tem muitas duplas, muitos cantores, mas a maioria, eles só passam, passam, é, faz algum barulho, nem sucesso faz, e depois vai embora, né? É, vai embora, se esquece, nada mais se fica, mas tem uns que são escolhidos, né, pelo criador, né? É, para louvar o senhor e fica marcado aí no coração do povo para sempre né? O Toniel e Oziel foi uma dupla dessas né? que infelizmente aí, é, gravou apenas nove discos é, gravou nove LPs na época de 67 a 76 e infelizmente em 76 teve um, um acidente automobilístico né? é, que ceifou a vida aí dos dois juntamente aí com as duas esposas né Lamentavelmente, é, morreu é, o, o, o, os cantores e as esposas junto, né? Só ficou os filhos que estavam fora disso, né? é Os filhos que estavam em casa, eles estavam em a viagem né? É, ministerial, né? É, me parece que ia cantar em outra cidade e acabou perdendo a vida, né? É, vamos falar um pouquinho, vamos continuar falando um pouquinho aí de Otoniel e Oziel, né, pra você conhecer um pouquinho. Eu só não posso tocar as músicas deles, né, do, do, dos dois, infelizmente, é, por causa da, dos direitos autorais, né. Os direitos autorais o YouTube infelizmente cancela nós aí. Eu vou ver se dá pelo menos, para colocar pelo menos uns 10 ou 15 segundos, que eu acho que é, esse tempo aí não, eles não cancelam. né? Eu vou, dar uma, vou dar uma ajeitadinha aqui, né. É, vou dar uma ajeitadinha aqui, vamos lá vamos falar um pouquinho mais sobre eles para você ficar conhecendo é, nesta biografia essa mini biografia uma homenagem que nós fazemos aí é, a família né, de Otoniel e Oziel, porque eles já estão aí no coração de Deus né, já estão aí com bra no braço, nos braços do papai do céu como diz o outro, né? Muito bem, vamos lá muito bem, né? Continuando, né? É, continuando. otoniel e Oziel é, começou sua carreira em 1967, gravando aí o seu primeiro disco, é, cujo título era Palácio do Meu Rei, né? E assim por diante, né? Começou a gravar, fazer sucesso, ainda nos anos 60. Quando foi em 1970? Poucas pessoas sabem disso, né? É que eles eram, é, eles eram é, irmãos do cantor, do famoso cantor dos anos 70, Oséias de Paula. É o homem que brilhou nos anos 70, 80 né, e quase 90, é, que foi muito conhecido nesse país, ainda está vivo ainda, né? É, ainda está vivo, vamos falar um pouquinho dele, né, em outra biografia, é claro. Mas em 1970, é, Otoniel Yosiel, já com sucesso, é, chamou é, o irmão, né? É, que não era cantor ainda, é, para fazer uma participação é, num disco que eles, gravavam, eles gra estavam gravando na, no, no ano de 1970. Com essa participação, abriram as portas para Oséias de Paula, né? As gravadoras ficaram de orelha em pé e é, percebeu aí, um grande talento aí, na vida de Oséias de Paula e chamou aí, para a, o primeiro disco, né? E, e depois disso veio muitos outros é, veio muitos outros José de Paulo começou a se tornar tão famoso igual os irmãos deles é, o, o próprio Otoniel e Osiel é, Otoniel e Osiel infelizmente em 1976 quando eles voltavam aí de uma cruzada é, que, que tinham feito aí perante, é, durante, durante o mês de fevereiro é, eles pereceram é, num acidente auto automobilístico né, é, espereceram perderam suas vidas a carreira terminou por ali inclusive tinham gravado nove discos e dois desses discos é, tinha gravado é, inclusive o, o Otoniel com a esposa ou seja, é, aliás Otoniel não, Oziel né, Oziel e Alda o Oziel gravou é, dois LPs com a esposa dele é, fora é, da dupla, né? É, da dupla Otoniel e Oziel Não tinham separado, não, né? É apenas é, quiseram gravar aí, fazer uma, é, como diz, né? uma carreira é, paralela, né? É uma carreira, carreira paralela, como eles dizem, né? Mas foram os alav alavancadores, né? É, do famoso Ozés de Paula, que em 1974, né? Em 74 lançou aí é, o clássico, né, Sem Ovelhas, que ficou aí marcado no Brasil inteiro, é, olha só, de 74 até agora tem chão, né, e ficou marcado aí esses anos todos, eu creio que vai atravessar gerações adiantes ainda, né, é o grande José de Paula, era tudo família, né, é tudo família, a família de Paula, Otoniel e Osiel de Paula, também é Oséias de Paula são é, uma, é família de pastores famílias de cantores que realmente adoram o Senhor é, que tem a sua vida em no altar constantemente aí da, do, é, lá do Rio de Janeiro né é, são oriundos do Rio de Janeiro é, o nome dos lançamentos né é que essa dupla deixou aí é, gravado no Brasil e que fez muito sucesso e até hoje ainda é lembrado mas né? vamos ver se o meu microfone que ajuda, né? virar um pouquinho aqui olha só, em 1967, como eu já falei, né? eles gravaram aí Palácio do Meu Rei é um LP muito bonito, né? que você ainda acha aí pela praça ainda em muitos lugares do Brasil em 1968, um grande sucesso também, né? pela gravadora Califórnia que é um LP que chama Profecias Eu mesmo já pessoalmente é, Cheguei a ouvir É um, um LP bem antigo Mas tem uns hinos maravilhosos né? Coisa boa né? é, Em 1969 Eles gravaram o, Oásis do Amor Oásis do Amor Inclusive a primeira participação De José de Paula né? é, Tem algumas partes aqui na internet, que eles falam que foi, é, que foi em 1970, mas foi em 69 que Oséas e Paula teve a sua primeira participação no disco deles, Oásis do Amor. Em 1970, eles gravaram aí é, o disco Que Bonito É, é Que Bonito É. Em 1971, Casa de Jairon, com a participação de novo, já do cantor Oséas de Paula, né? já tinha gravado aí um disco solo e continuava aí alavancando a sua carreira, né? Em 72, Desejo Missionário. Desejo Missionário também muito lindo, um trabalho especial que eles deixaram aí, marcaram época, marcaram carreira. Em 1973... Aí sim, né? O casal resolveu gravar Sempre Alegre. Osiel e Alda é, deram uma paradinha aí na, na, na carreira, né? Não se separaram não, né? Mas simplesmente deram uma pausa e gravou Osiel e Alda em 73, sempre Alegre. Em 1973 ainda, para você fazer uma ideia, a dupla também voltou a gravar, né? É, 30 peças de prata essa marcou. Época, né? Essa música marcou época, o lançamento também vendeu muito e até hoje é muito lembrado, né? É, em 1974, Festa no Céu. Festa no Céu também bem lembrado, um grande sucesso. Essa dupla fazia muito sucesso na época, apesar de ter poucas rádios, né? Acho que pouquíssimas rádios que divulgavam o mundo gospel, é, eles tinham é, um sucesso fora do normal, né? Era uma família inteira. José de Paula, é, o Tony de Paula. Enfim, a família toda. Em 1975, sua felicidade depende de você. A dupla volta a gravar em 75, é, depois do Festa no Céu. Em 75 ainda, fé para vencer Osiel é, e Alda. Aí em 76 já não deu mais tempo, né? É, em, em fevereiro de 76. Eles pereceram nas estradas brasileiras, né? Acabou-se uma carreira, mas deixou aí, é, como diz, um legado especial, né? Para que seja lembrado e seja respeitado, né? É o nosso respeito, né? A família de Paula. E que Deus possa abençoar essa família ainda, que os que ficaram por aí continuem louvando ao Senhor dessa maneira, né? Otoniel e Osiel de Paula. Uma falta tremenda aí. É, no meio dos cantores evangélicos, que eu tenho certeza que eles tinham muito a ensinar esse pessoal, né? Hoje em dia, o Zé de Paula, interpreta intérprete da música gospel, é, ainda continua, né? É, continua cantando é, também. E o seu irmão Otone de Paula, tá bom? Muito bem, vamos lá, vamos prosseguindo, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, né? É, tá aí um pouquinho da história aí de Daniel, essa dupla. Uma carreira, é, uma carreira toda especial, né? Algo especial para ser lembrado por todos nós, pelos brasileiros, né? pelo pessoal evangélico e também para ser respeitado, né? Uma carreira maravilhosa, sem problemas, sem escândalos, que é o que mais tem hoje em dia no mundo gospel. Um abraço a todos, que Deus abençoe.